chego em casa eu tô conseguindo ler devagarzinho com calma então ó chego essa aqui é sua essa é sua e essa é sua entendeu é nome de rua às vezes no lugar não sabia o nome da rua agora eu, eu chego em eu cima vejo uma praia eu paro devagarzinho eu consigo ler o nome da rua a gente sente uma sensação totalmente diferente eu sinto mais nova sabia eu sinto mais nova parece que eu tava ficando eu tava mais de idade, fiquei mais nova, porque agora tô aprendendo uma coisa que eu não sabia. Não vou parar. Agora eu vou em frente.